A diferença pra você é que é curto viu Deixa 30 segundos que eu faço som que é mais de mil. Diferente de você, que mano que não consegue. Você tenta bater, mas cê sabe que cê perde, se é o Cadu. Eu faço no Fortale, pode crescer ao é Cadu. Te pergunto, e MC, cadê? Não vou te perguntar, cê sabe qual é a resposta. Atacando esse otário, cê sabe que cê é um bosta. E Mano, vou te atacando. Cê sabe que o flow é bem mais insano. Tô rimando aqui há miliano. E diferente de você, nos novatos. Tô pisando Mas oh, oh, oh. não terminou Direito de resposta, cadu do outro lado Vamos que vamos. Oh, oh, oh. Vai matar oh. ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Se vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? vai morrer ou vai, vai, vai matar? Vai morrer ou vai Você tá ligado? Deixa eu começar aí, 2K. Se liga, maluco, que é hoje que eu vou te matar. Aí, maluco, é nessa sessão. Seu vulgo é 2K, pra cerca do vulgo um milhão. Aí, vai vendo que o bagulho é louco. Terceira geração é nos novatos, nos velhos, eu taco pipoco. Aí é pra você ver quantas batalhas que eu tenho. Não é a primeira, é aqui que eu mostro meu desempenho. Que é você ver, meu mano, que você morre. Cê tá ligado? Chama o samu que sua mãe nem você socorre. É pra você ver que vai sair apanhando. Vai sair todo trincado. Cê tá ligado, pi que é acabado é destroçado. Meu mano, eu sou Tzu, não me conhece? Pergunta meu nome na Zona Sul. <risos> Meu nome da Zona Sul, vai saber quem é Meu mano, quando fica sabendo, cê vai voltar de ré Meu mano, não tem fé, cê tá ligado? Tô na fé do pai e te mostro qual que é Cê vai pro chão, mano, é sem rajada Meu mano, não adianta rezadeira, só uma já foi pensada Pra mim, vou poder te matar, esfolar Tá ligado aí, dois caos e eu vou te judiar Vou dar uma surra de gato morto Até o gato ficar vivo ou legalizar hein, o aborto Cê entendeu? O bagulho é louco Do mesmo jeito dessas ideias na sua mente é só pipoco Direito de, de resposta. Dois lados, do outro lado, Vamos que vamos, caralho. Yeah, yeah. yeah, yeah. cê tá ligado que o bagulho é louco. Se liga na fita que só rimem é strume. Cê tem um milhão, então vai caçar, é vagalume. Aí cê tá ligado, meu mano. Te matando nessa base, improvisando Aí cê sabe que eu não com bobeira Sabe, meu mano, que só rima é besteira Aí cê tá ligado, mano, eu não ando de moto Cê fala que rima assim, eu te bato até o polo, então Tá ligado na sessão Te conheço na Pauliçanha, saco de pancada do jornal Eu te conheço bem, cê é sequela MC que voltinha e só rima com panela Aí cê tá ligado Tô nervoso, mostro pra você que os novinha é cabuloso oh, terceiro, terceiro, terceiro, terceiro! Vocês querem ver desgraça acontecer, né? Vamos que vamos, é o terceiro Vocês votaram, já tiraram? Caralho, os meninos já tá nervosos Não vou ser eu que vai interferir Cadu na voz, é o terceiro round Quem quer que seja violento, sangrento, mão pro alto e grita O seu Aconteceu, eu não sou saco de pancada do idiota Mas hoje vai ser, vai ser o meu Cê entendeu meu mano, eu vou te bater Tá ligado e nem mostrar como é que faz o um RAP Se liga mano, que é na sessão Sou MC de panela, vou te assar na minha panela de impressão, Vai vendo, meu mano, nós destaca Nós vai bater no novinho pra aprender como que é apanhar em casa Cala a boca que eu rimo até de tarde Construindo rima mano me chame de Fortnite Aí que eu bato em você no proceder Cê sabe meu parceiro te cima no R.A.B. Você fala que eu sou seu saco de pancada irmão Só que agora mano cê não consta na função Aí cê tá ligado cê não ganha Não é saco de pancada Quem bate também apanha MC de construção não sei que é de Fortnite Você vê aqui vemos um MC que é do PC Aí meu mano vem com a referência mais real na sua e aqui cê passa mal cê tá ligado mano rimando cê é idiota é MC de PC nem a placa mãe te adota aí cê tá ligado meu parceiro eu sou incrível e hoje eu queimo a sua placa de vídeo ela não me adota mais bagulha no momento nem tivesse uma placa de vídeo eu conseguia ver o seu talento você vem como é lixo ele não te renderiza você vê mano que minhas rimas não te suaviza aí cê tá ligado meu parceiro agora sua mente Vocês estão malucos?